Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Investe Fachini, o canal que traz qualidade para o seu investimento de criptografia. No vídeo de hoje é um tutorial bem fácil e bem rápido de como conectar a sua carteira Metamask na rede Polygon. E é tão fácil que você vai até se espantar. Para isso, você pode entrar aqui no site da maior Exchange descentralizada da rede Polygon, que é a Kickswap. A tela inicial é esta daqui. Aparece esse botãozinho azul aqui, Switch to matic né trocar por matic você que já tem a sua carteira metamask instalada basta clicar nesse botão vai abrir a telinha aqui da metamask onde ele já vai aparecer aqui os detalhes da rede esses detalhes aqui eu vou copiar e deixar ele na descrição desse vídeo porque existe uma segunda opção também para você adicionar a rede e aí eu te mostro na sequência. Mas é basicamente você acessar, clicar ali e aprovar. Ele vai permitir que a MetaMask troque para a rede Polygon. E aí você clica aqui em trocar de rede e pronto. A partir de agora você já tem uma carteira na rede Polygon. Você viu como é fácil? São basicamente três cliques. Nossa carteira já está aqui na rede Polygon, MyNet, muito importante com o que é a moeda nativa da blockchain Polygon e você já está apto para se conectar em qualquer site e fazer qualquer tipo de operação. A segunda forma de adicionar a rede Polygon na carteira Metamask é você clicar aqui nessa setinha onde está escrito o nome da rede, né? vai estar lá BSC, Ethereum, você clica aqui em adicionar rede. Ele vai te levar para essa tela da Metamask onde você vai precisar colocar os dados aqui, o nome da rede, o novo URL do RPC, ID da cadeia, símbolo da moeda e URL do Blocker Explorer. E é por isso que eu deixei salvo aqui essas informações. Então, se você não quiser criar a sua rede pela plataforma da Kickswap, você entra aqui na descrição, pega esses dados e cola aqui, tudo certinho. Então, Polygon MyNet é o nome da rede, você vem aqui e coloca. Novo URL RPC, você vem aqui, copia e coloca. E aí, com tudo preenchido, basta clicar em salvar, ele vai criar outra rede aqui, né? Como eu já tinha uma, ele criou outra, ó. Tá vendo? Ele criou duas carteiras na rede Polygon. A gente pode simplesmente excluir aqui depois e não tem nenhum problema tá tudo certinho. E aí, você viu como foi fácil criar a sua carteira na rede Polygon, tanto utilizando a Kickswap quanto utilizando os dados para você adicionar manualmente? Não se esquece de se inscrever nesse canal, aqui no link da descrição vai ter os dados para você adicionar a sua carteira na Polygon, vai ter o link da Kickswap e também tem um link do nosso grupo de WhatsApp para você entrar, participar, tirar suas dúvidas, receber novidades. É bem legal, é de graça, então participe. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!